Primeiro, ouçam claramente aqui comigo. Posta, posso continuar? Vai chupetinha. Vai chupetinha? What? Peraí, presidente. Ah, eu não compreendi, presidente. Pode, co pode continuar, eu falei. Volta, volta, volta. Posta, posso continuar? Pode. Vai chupetinha. Ele claramente falou vai chupetinha. E depois, ele mesmo nega em seu perfil dizendo que tinha desligado o seu microfone. Eu sou louco? Eu tô louco? Mas ninguém ouviu isso daqui? Antes de continuarmos, por favor, cheque no primeiro comentário o nosso vaquinha através do Pix para continuarmos com as luzes acesas do canal ou o Dória finalmente terá vencido e seremos calados, certo? Mas que absurdo é esse daqui, cara? Não, assim, não resta dúvidas de que foi ele que falou, não foi Danones, não foi ninguém, dá para ver com as próprias palavras da boca dele, cara, a boca dele que falou isso, não foi outra pessoa posso, não. Posso, posso continuar? Vai chupetinha. Ele falou aqui, ó, não tinha nada desligado não, ó, vai chupetinha. Vai chupetinha. Pronto, tá? Foi o Danones, foi ele, não importa quem foi, a questão aqui é a seguinte... Às vezes eu fico pensando, nosso país realmente, talvez, mereça ser invadido pela China e que ninguém mais se forme engenheiro ou programador de computadores, que nossas crianças sejam lobotomizadas e fiquem vendo TikTok para o resto de suas vidas inúteis. Porque o nosso país não é sério, a nossa tal democracia não é séria. E qual que era o objetivo dessa comissão? Falarmos, pressionarmos o Dino. Ele foi pressionado? Alguém viu ele sendo pressionado em alguma coisa? Sabe, isso daqui é completamente ridículo. Fizemos uma comissão para simplesmente perguntar para o Dino por que ele foi para uma favela sem segurança. Qual foi a resposta dele? Que não tem medo de entrar em favela sem segurança. What? É só para isso? É isso que a gente perde tempo aqui? E deixe-me falar como homossexual. Se você foi chamado de chupetinha, se proferiram alguma palavra que para você é homofóbica, engula e vire homem. É só isso que eu tenho para dizer. Aqui eu não vou ficar me vitimizando, porque essa pecha de vítima não cabe com a direita. Não cabe. Ai, meu Deus do céu, todos os deputados da direita falando que vão entrar no conselho de ética, não sei o que, da ética, da ética, da ética. E foi homofóbico e homofóbico, pode a esquerda sendo homofóbica. Vamos acordar para a realidade, pelo amor de Deus. Se palavras estão agora machucando a direita, nós estamos legitimizando tudo que a esquerda fala de nós. Esse é o objetivo dele, gente. É que eles querem é que a gente se faça de vítima. Para depois prender todo mundo por homofobia. É só isso que a esquerda quer, velho. Eles não estão nem aí. Então, qual que é aquela é loucura, loucura? Tá? O próprio Janones continuou falando a mesma coisa. Porque ele sabe que incomoda. Ele sabe que rir. <risos> Chupeta falou. E aí, todos da esquerda rindo. né? Esses são os caras que defendem as minorias. Estão super preocupados com a homofobia, não é mesmo? Olha lá, a gorda aqui rindo. O outro aqui foi olhar a cara, cadê o Nicolas, para ver, para tirar uma risada. Chupeta falou, nossa, pelo amor de Deus, é esse é o grande problema. E todos os deputados vão lá e falam, meu Deus, a homofobia, Janones tem que ser caçado não sei o quê. Eu aqui estou lutando todos os dias por simplesmente termos liberdade de expressão. Para que você possa falar o que você bem quiser, principalmente sobre políticos, e sem ser a vida completamente destruída como a minha está sendo. Ah, você não pode ofender a honra de políticos. Você não pode ofender a honra dessas entidades públicas porque é santo. Calem a boca. É isso que a gente tem que falar pra essa turma. Parem de chorar, velho. Tem tanta coisa pra gente se preocupar e as pessoas estão preocupadas com a esquerda sendo homofóbica e hipócrita como se ninguém soubesse que eles são hipócritas. E aí, o que, que eles tiram pra isso? Eu já chamam os Giannos Willams. Esse mesmo. Se homofobia for crime, Jean Willis vai prender 10 mil pessoas de uma vez só, cara. A gente tem que acordar pra realidade. Jean Willis já foi lá no seu Twitter reclamar. Minha empatia é zero quando gays enrustidos e homofóbicos, pretos racistas e mulheres machistas de extrema direita, perdoem-me o pleonasmo, são ou se dizem vítimas dos males que negam existir para serem aceitos nos círculos de racistas, machistas e homofóbicos da extrema direita. Tipo, what? What? É a homofobia do bem aqui que a gente tá vendo. É o racismo do bem, o machismo do bem. Você tem todo o direito de atacar alguém desde que essa pessoa seja de direita. E ao invés de sermos inteligentes, ao invés de falarmos, ah, mano, tá bom, deixa aí, continua chamando, ao invés de fazer a esquerda passar vergonha, nós nos fazemos de vítima. Vamos lá, vamos entrar no conselho de ética, vamos prender esses deputados que estão sendo homofóbicos, oh, meu Deus, virem homens. Faltam homens nesse Congresso. Faltam homens com dignidade nesse Congresso. E parece que virou uma fantasia. Parece que virou um concurso de quem lacra mais ou quem imita mais. Isso daqui deveria ser ridículo para todas as pessoas. Independente se você é de esquerda ou se você é de direita. Ver o cara lá da, da CCJ, Rui Falcão, 76 anos, chamando o deputado de chupetinha, e não adianta, tá? Ele falou com as bocas dele. Saiu da boca dele aquela frase. Não foi ninguém, ninguém vai me fazer de otário. Tá lá o próprio Rui Falcão falando oh, eu repudio veemente os ataques homofóbicos. Eu repudio uma ova. Voltariam ali colocando, enquadrando Danones. Mas é exatamente o que esses caras fazem. O que, que esse Danones de Janones fez na vida não ser ficar provocando a direita que parece que realmente merece a percha de direita burra que o próprio Bolsonaro colocou sobre essa direita. Porque o que, que a gente fez lá? Que pressão foi feita ao Dino? Ah, agora ele vai ser deposto? Eles não estão nem aí para nós. Quando é que a gente vai entender isso? Que o único medo deles é sermos a maioria lá. Mas enquanto tivermos um ou dois ou três deputados ao nosso lado, eles vão ficar zoando vão ficar ali como babuínos nessa merda e a única coisa que importa são é isso palavras palavras ofendem aí eu vou deixar de escrever nunca mais vou seguir esse nenhum vídeo seu Enzo porque você fala palavrão aí meu Deus a esquerda tá sendo homofóbica contra nós e aqui tá a prova de que eles não estão nem aí para isso. Não adianta ficar vindo jornalista falar: "Ai, ah, eu fui, eu sofri a bullying na infância. Ai, ah, eu sou homossexual. Eu podia aqui fazer o máximo de vítima, vitimização possível. Ai, ah, eu tô sendo traumatizado. Estão proferindo palavras homofóbicas pro Nicolas. Eu estou sendo ofendido. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, alguém liga para essa merda quando a nossa bolsa está despencando, quando o nosso desemprego está voltando a níveis de recorde, quando os investimentos no nosso Brasil estão cessando. E a única coisa que importa para esses parlamentares é o que um deles foi chamado de... Né? Se você foi chamado de chupetinha, entra lá com uma chupetinha, cara. Use isso contra a própria esquerda. É disso que eles têm tanto medo, mas a única coisa que eu estou vendo é esses deputados se autopromoverem. Agora como vítimas da sociedade. ó oh, tadinho, são vítimas da esquerda homofóbica. Que pena, não é mesmo? Cresçam bolas, virem homens e lutem por liberdade de expressão, que é a única coisa que nos interessa aqui no canal. Agora, a partir do momento que eles usam qualquer coisinha para nós e a gente começa a se fazer de vítima, eu não quero nada disso para mim. Isso não me representa, essa direita burra não me representa e não vai me representar. Sérgio. Ai, mas isso a gente tem que usar a mesma coisa que a esquerda usa contra a gente. É exatamente o que o Jean Willis quer. É exatamente o que esses caras falam. Não, homofobia não existe, não é mesmo? A não ser que a gente use contra a direita. É isso que é, é esse o recado que ficou ontem. Quatro horas de comissão, pra quê? Né? O Flávio Dino saiu o que? Mais fraco de lá, ele vai ser deposto. Vai nada. Falou que queria repetir o discurso dele e agora a única coisa que falam é sobre o Chupetinha, o Chupetinha, o Chupetinha. Eu tô cansado disso tudo. Eu acho que você também deveria estar. Cadê nossos deputados? Essa coisa não é séria. Eles mesmos, a própria esquerda ridiculariza essa comissão e fica por isso mesmo. Agora vítimas da direita, tadinho do Nicolas, ele sofre homofobia lá na câmara, no... meu Deus do céu, é esse o grande problema da humanidade agora? Esse é o grande problema da direita? Eu acho que a gente tem que voltar pra realidade, velho, tá? Tá aqui o próprio Felipe Neto dizendo, ver o Brasil inteiro chamando esse moleque de chupetinha, é um dos maiores orgulhos que tenho na vida. É isso, se resume a isso, o nosso congresso, né? Que continuem chamando que bem entender, mas nunca vão nos chamar de corruptos. É este o grande problema que a gente tem que entender, cara. E esse Rui Falcão aqui, 76 anos para se prestar com idade mental de 12? para deixar mais uma vez aqui, só por hoje, para não deixar claro, né? Não adianta falar que não foi ele que posso falou Posso não. continuar? Mais de aqui. A voz dele ele abriu a boca, falou no microfone e falou: Vai chupetinha. Continuar? Please. Vai chupetinha. Acabou. E aí presente. Aí ah, eu não compreendi, presidente. Pode, con pode continuar, eu falei. A cara do cara ali atrás, né? Fudeu, mano. Isso daqui vai ser a única coisa que vão falar. Ai, ai. Meu Deus, estou super ofendido. Ai, ai. E se você gostou desse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Participe da nossa vaquinha. E até a próxima. Tchau, tchau.